Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim Elohim Responda algo para mim Adonai, Adonai Quem foi que colocou na serpente cor das vocais? Emmanuel, Emmanuel Me diga porque a fé prefere o cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem Se eu fosse Caim eu mataria também Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei no cemitério para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu vou ser levado a sério E tudo levarei no cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim, Elohim, Elohim Responda algo para mim, Adonai Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emmanuel, Emanuel, me diga porque a fé prefere o cordeiro de Abel? Oh Hashem, oh Hashem, se eu fosse Caim eu mataria também Porque Deus não ouve suas súplicas? Onde houver fé eu levo a dúvida porque Deus não ouve suas súplicas? Onde houver fé, eu leva a duvidar? Elohim, Elohim, responda algo para mim. Adonai, Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emanuel, Emanuel, me diga por que até defere o cordeiro de Abel. Oh, Hashem,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 porque Deus não ouve suas súplicas Onde houver fé leva levo a duvidar